Primeiro, imaginem a minha cara ao ler essa notícia. Lula, o Dilma, cria Conselho de Desenvolvimento Econômico com esquerdistas e Felipe Neto ganha mandato de dois anos, mesmo não sendo economista. É, imaginem a minha cara após três anos de inquérito que começou como um teórico gabinete do ódio, como chamou a mídia podre. Após três anos de eu ter minhas mídias sociais bloqueadas, meu Twitter e meu Facebook, continuam bloqueados até hoje. Três anos sem, não, sem ter encontrado uma única prova da existência desse gabinete do ódio. Três anos com a esquerda dizendo que bilionários como Luciano Hang nos financiaram quando nenhuma camiseta eu ganhei do cara nada nem sequer até hoje eu sei se eles sequer sabem que eu existo três anos sendo acusados e difamados pela mídia podre três anos com outros canais simplesmente deletados porque foram acusados de fazerem parte de um gabinete do ódio nenhuma única prova da existência do mesmo mas isso daqui é oficial isso daqui está para todas as mídias lerem. Isso aqui é simplesmente surreal. É algo que choca, com certeza, todas as tias do Zap. Mas prestem bem atenção. Imaginem o ódio de ler uma coisa dessa. Aí você pode me chamar de ódio, mas fazer de gabinete de alguém. Até hoje, isso daqui é o que mais me incomoda, porque nós somos livres. Todos nós, assim como eu, estou gravando esse vídeo, comentando em vídeo... Vocês comentam aí embaixo. Milhares de pessoas assistem cada um dos nossos vídeos e vocês acham que é por quê? Por quê? Ah, eu pago milhares de pessoas para assistirem meus vídeos? Não! Isso aqui é um completo de um absurdo! Completo de um absurdo! Vamos ler a notícia aqui, né? Porque não saem muitos sites, não. Porque é simplesmente chocante governo define 242 integrantes do conselhão vai ser chamado não é gabinete do ódio, não é conselhão lista inclui rei da soja médico de Lula e empresários o que ele no valor econômico não vai escrever aqui também é que também inclui o MST além do Felipe Neto inclui o MST que conselho econômico pode ter o MST que só invade terras e destrói, e nunca vi um saco de arroz sendo vendido em qualquer supermercado que seja do MST. Mas lá, na notícia é a seguinte, o presidente Dilma bateu o martelo nesta quarta-feira e definiu os nomes dos convidados a fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão. O órgão de consulta terá ao todo 242 integrantes, cujos nomes constarão de um decreto a ser publicado nesta quinta-feira, quando acontece a reunião inaugural do Conselho. A lista final inclui nomes de diversos segmentos da sociedade, e não apenas empresários, como aconteceu no primeiro mandato do petista. Alguns nomes já haviam sido antecipados pelo valor no início de março, como Isaac Sidney presidente da Febreban Josué Gomes da Silva presidente da Fiesp e Rubens Ometo empresário por trás da gigante coção o texto do decreto traz entretanto nomes que ainda não haviam sido divulgados este é o caso do empresário do agronegócio Eraí aí conhecido como rei da soja e primo do ex-ministro Blairo Maggi durante as eleições presidenciais de 2022 o irmão dele, Elusmar Maggi, apareceu no noticiário após ter um áudio seu vazado, no qual afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro era ruim de serviço. A lista do desgoverno também inclui o cardiologista Roberto Calil Filho, médico do presidente Lula, que recentemente participou do então grupo de saúde da equipe de transição do novo governo. Outro nome da área de saúde que chama atenção é o da médica cardiologista e intensivista Ludmilla Rajar. Isto porque, em março do ano passado, ela recusou o convite para ser ministra da Saúde de Bolsonaro. No decreto, o Palácio do Planalto incluiu ainda o nome da cientista política Ilona Zabô de Carvalho, que chegou a ser nomeada para assumir uma suplência no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na gestão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também durante o mandato bolsonarista. Ela acabou sendo demitida logo em seguida, entretanto, por pressão dos eleitores do ex-presidente. Você pode ver aqui que são todos esquerdistas. Tá? Tem um ali que tenha sequer mencionado Bolsonaro positivamente. Ao contrário, são todos completamente esquerdistas. E são o quê? Grandes empresários. Qual o paralelo disso para pessoas como o Luciano Hang ou o cara lá da, da Smart Fit, eu não sei qual que era, das academias que acusaram de fazer parte desse gabinete? Qual que é a diferença? Apenas ideológica. Claro aqueles não citaram o tal Felipe Neto, mas está ali fazendo parte também, assim como qualquer outro esquerdista que fez o L. E aí a gente para para pensar um pouco, mas espera aí. Tem empresários, eles falaram que o gabinete do ódio tinha empresários. Eles têm influenciadores, eles falaram que o gabinete do ódio tinha influenciadores. Ah, mais alguém consegue ver a tremenda hipocrisia aqui? É o clássico, eles acusam do que são. Eles acusam que nós fazemos do que eles mesmos fazem na nossa cara. E não tem ninguém para reclamar. E outra coisa, não se fala sobre salário remunerado. Claro que alguns deles são bilionários e não precisam de nenhum salário. Mas não fala ali de se tem ou não tem um salário, se esses mandatos de dois anos têm dinheiro envolvido ou não tem. O ponto aqui é que quando você reúne 242 pessoas ali, talvez da elite econômica do Brasil, você traça planos. Ah, quem é aquele empresário ali que a gente precisa destruir? O que, que a gente precisa aqui financiar para o comunismo, para o socialismo ou o progressismo continuar avançando? Nós estamos falando de uma criação institucionada institucionalizada dessa porcaria do gabinete do amor como chama esse daqui pode porque é por amor não vai ter busca e apreensão não vai ter difamação na rede gobbles não vai ter celular computadores apreendidos não é um conselhão do bem mas o que é isso cara pode uma coisa dessa depois de termos acusado de tudo isso na nossa cara Fazerem exatamente aquilo. E foi o que eu disse lá no início. Eles não nos acusaram daquilo que, a gente sabe, do que eles sabiam que era real. Eles nos acusaram daquilo que a gente poderia ser. Em um universo paralelo, onde não houve esse inquérito do Alexandre de Moraes, que cada dia se mostra cada vez mais um mero cachorrinho da criminalidade, né? e eu falo isso aqui, é só uma opinião, não me prenda. Certo? Pode chamar de fake news o que for, minha opinião. Não tem esse direito de ter opinião? Se não tem, posso, pode me dizer que eu retiro a minha opinião. Mas, olha que surreal. Num universo paralelo onde não existiu esse inquérito, talvez a direita tenha se unido. E talvez a Bolsonaro tivesse criado realmente um conselho de direita. E talvez nesse conselho nós tenhamos nos reunido. E talvez nesse conselho, nesse universo paralelo, os empresários nos tivessem nos financiado. Produzir esses vídeos aqui consomem todo o meu dia é toda a minha energia posta nesses vídeos e quando eu achei que eu fosse completamente destruído quando o Google né e eu não sabia que era o Google até então eu achava que era o João Dória mas eu só olha que coisa eu só descobri que é o Google porque o João Dória tentou piorar o meu canal e por não conseguir o dinheiro os advogados do Dória foram atrás do Google que teve que responder os advogados do João Dória que na verdade ele não pode piorar meu canal porque eles ainda não vão me pagar porque eles estão descobrindo o seu Fui contra as guias da comunidade ou não, sendo que eu não tenho nenhum strike, nada no meu canal, estou 100% verde. E tudo isso é para quê, cara? Para simplesmente tentarem nos destruir. Então nesse momento, graças a Deus, nós não precisamos de bilionários, não precisamos desse conselhão. O que nós temos são as tias e tios do Zap que dia após dia nos apoiam, que acreditam no nosso conteúdo, que querem que nosso conteúdo continue existindo. E aí vem uma regra do mercado. Enquanto houver a demanda, enquanto houver tias e tios do zap querendo informação de verdade, de qualidade, eu não estou aqui me gabando, mas eu faço meu esforço mais do que possível para trazer o melhor conteúdo para vocês e apresentar da melhor maneira possível. E enquanto existir essa demanda, nós... Teremos oferta desse conteúdo. E esse é o desespero da esquerda. Vocês podem criar o conselhão que for, chamarem Felipe Neto os bilionários que forem. Vocês nunca vão vencer, porque não existe possibilidade de convencer o povo de que o aumento do gás, de que 18 reais no salário mínimo, que um monte de impostos, um monte de leis é pro bem deles, que ah, você está pagando mais caro na gasolina e tudo mais, porque é pro seu bem. Não existe. Vocês podem investir quanto for e tentarem nos destruir o quanto for. Enquanto continuarmos existindo, enquanto as chances de os Zap continuarem existindo, eles não têm chance de nos vencerem a longo prazo. Então mantenham a cabeça erguida, porque isso daqui é uma mais uma forma, como todos os dias eles têm, de tentar nos humilhar e cuspir na nossa cara, como sempre fizeram, certo? Por último, nós estamos com a nossa décima rifa agora, ah, o sorteio da nona, eu falei. Ou no sábado ou no domingo. Então ativem a notificação. farei através de uma live. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Não desistam, tropa. A gente não desistiu. E é isso que eles têm tanto medo. E até a próxima. Tchau, tchau.